Vale tudo, né? Vale tudo. Inclusive a decisão mas, decisando... mas a notícia de ontem da Polícia Federal não sai, saiu aonde? Pois é. Né? Pois é, exato. Praticamente não mas, sai em é, lugar é, nenhum. Tu, tu conhece essa história mais do que eu porque muito mal tratado. Verdade, torcílio. Então, eu segui em frente. Doutor Silvio, eu... com, com relação à decisão, o senhor, o senhor pretende contestar a, a decisão do, do desembargador? Não, não. Mas assim, pelo menos para esclarecer o fato. Não, casos, não é, contestar. Para não, não ficar com conversão. Para a eleitoral, que a gente não tem responsabilidade, não tem nem o CNPJ da nossa campanha. E foi feito por terceiro, como é que eu posso impedir que alguém faça isso? Impossível. Exato. Né? Verdade, possível. Possível. Entendeu? Estou entendendo, sim. É e, vamos dizer, então, a, a, a justificativa foi mandada para lá e só, assim, olha, foi, foi produzido por terceiros, a campanha não usa, nem usará, porque não seria, nem eticamente não seria correto. vantagem eleitoral, é eu não uso isso, a justificativa mas ganha as, mas a matéria. Quem recebeu a matéria no, no, no UOL, que eu já, vi já quase meia-noite hoje, uhum. no texto ele explica, certo? Que foi feito por um prefeito da é verdade, e aí o PT aproveitou para criar um fato. Né? Nada mais do que isso. Estou é, anotando aqui para tá mim. Tá tá bom. Tá bom, doutor Silvio. Hoje qual é a programação? Hoje tá bom, hoje? Né? Um abraço para você, bom dia. bom dia. Qual é a programação hoje, doutor Silvio? Eu vou gravar agora. Estou saindo de casa para ir gravar ali. Fazer uma gravação que é muita coisa. Depois, à tarde tem uma carreata. E amanhã nós vamos fazer uma, uma carreata em, em nove cidades, da região de Amarante, a regeneração. Faz uma carreata rápida em cada cidade, porque agora a gente não tem. Sim. Tudo bem, certo. então, torcedor. Está ótimo. Pois um abraço para o senhor e boa sorte. Aí. Bom dia. Deus, Bom te dia. Pro... Deus te proteja. Obrigado, torcedor. Do mesmo jeito.